30 anos, mais ou menos. Assim. O senhor veio de onde? Eu vim aqui, da, da, da Varginha, aqui. Município meu de patrocínio? É, patrocínio mesmo. O senhor conhece bastante aqui, né? Conheço bastante. A cidade cresceu. Ah, cresceu muito, mas muito mesmo. Tá. Quando o senhor chegou aqui, quem é que era prefeito aqui? Ixi, aqui já faz bem tempo já, viu? Eu não sei muito certo, não, viu? Eu conversei hoje com o Zé Milton Faleiros. Não, o Zé Milton conheci demais. Você conhece ele então? Ixi, conhece muito. Hoje eu conversei com o seu José Lopes. Um Ixi, que tem sim. uma perna. É, certo. Ele sofreu um acidente. Ele contou uma história pra mim interessante, viu? O pai dele casou com a viúva de 16 filhos. Ixi. E depois arranjou mais 16 filhos. <risos> Aí é um tanto bom, né? Aí juntou. Duas grandes, balde grande, né? Ah, é. E fez é. uma porção grande. O senhor trabalha na roça? Não, eu sou aposentado, não trabalho na roça. Fico né? andando aí pra rua, pra um lugar e pra outro, né? Fazendo ah, o coisas. senhor faz o movimento de banco? Só trabalho na rua, eu não mexo nada, nada, nada. Só eu... tem minha aposentadorinha aí, só pra pode poder viver, né? Então... Tá bom demais, né? Tá bom demais, dá pra ir tocando, nas né? Não pode atrasar a aposentadoria, né? Não. Se não atrasar, já tá bom. Está tudo bem, graças a Deus. Bom a, demais, né, senhor? A, a raiz do senhor veio de onde? O pai do senhor veio de onde? De Franca. É de... paulista, né? Da vida, nasci, Como que chamava é? o pai do senhor? Meu pai chamava de Olivino. Olivino Cesar de Souza. Cesar de Souza. E a mãe? Maria Dorzina de Souza. A Dorzina. Eu sou lá de Franca, lá, moro lá. Eu tenho encontrado muita gente aqui de, de patrocínio lá em Franca. Tem até um supermercado lá, né? Os patrocínios lá. Tem. É dessa, os Lope dessa região aqui, viu? Eu era amigo aqui do Carlinhos Faleiros. Quem? O Carlinhos Faleiro, doutor. Não, doutor Caim. É é. O pai dele é até meu padrinho, Zé Faleiro. Zé Faleiro? É. Ele tinha fazenda? Não, o pai, pai Deus que tinha uma, uma sítio pra cima, um sítio aí para cima. Mas ele mesmo não tinha nada não. Eu, eu, eu uso cadeira de roda. 35 anos. Ixi. Mas eu tô vivo, né? Graças é. a Deus. Não, mas tá bom, dá pra ir tocando. Não pode desanimar, né? Não, não pode. Aqui tem muita coisa boa aqui. pode aproveitar, né? Ah, tem, Eu gosto de, de facão, de martelo, alicate. Esse é quanto é O senhor já trabalhou de capinteiro ou não? Não, nunca. Ah, oh, companheiro, bom? Eu tô registrando a história aqui do patrocínio hoje. Pode, bom, hein? Você é na natural daqui? Bora que anos, você mora aqui já há 25 anos, isso aqui sabe de tudo, da cidade. Como é que não chama mais, essa igreja meu. aqui? É igreja aqui, mano. Oi? A igreja aqui? Não, da igreja aqui, ela, ela é famosa como igreja da Igrejinha da Capoeira. Mas não é Santa Luzia? Mas, mas sabe que não chama ela de Santa Luzia, é. falando só Igrejinha de Capoeira, mas aqui é a Santa Luzia. A Santa Luzia, o bairro, né? Sim. O bairro aqui, aqui em cima é capoeira. E baixo, mais baixo é Santa Cruz. Mas eles acabaram com a capoeira, virou cidade? Acaba não, né? É tradição, né? Acaba é tradição. Não. É isso aí. Trabalhado na porta. Tá fazendo uma entrevista aí? no tem... É, conversando com o pessoal pra botar lá. Acaba não, capoeira nunca vai acabar. Lá na minha cidade quando fala capoeira é o mato. Não é que a gente primeiro não gostava de chamar de capoeira, não, então aqui era meio embaçado. Né? É, porque aqui tinha tipo os é. carteiros, que eram um os famosos capoeiristas da cidade, né? Aí não tinha gente. Morava que... na capoeira. Isso. Mas capoeira é por causa da dança, né? É, é. o aquilo ali? Aqui a mulher vende fogão, cama. É, que coisa usada que aqui. Né? O senhor sabe que a reforma agrária é boa, é feita na.. É na cama e no cemitério? É? É. A reforma agrária. O ah. cara era rico, ele fazia filho da cama e depois morria, os filhos separavam as fazendas dele, ficava, dividir as terras. Ah, certo, é mesmo. Reforma agrária. O tempo ajuda, né? Vixe, ajuda muito. É, os caras eram ricão, tinha muita terra. Fazia filho, depois os filhos tinham que dividir para os filhos. É. é. É isso aí, é né? ó Foi senhor, bom conversar com o senhor. Tá tudo beleza. O senhor tem quantos filhos? Eu não tenho nada. Sou em livre de ah, pedido. o senhor não casou, não? Não, por enquanto. Não. O senhor sabe do homem que se perguntaram se, se ele devia casar ou ficar solteiro? O que, que respondeu? É, né? Ele o senhor, se você casar, você vai se arrepender. Se você ficar solteiro, você vai se arrepender? Não tô nada. Não tô nada. Não, é. Não é... Da casa do senhor, da família do senhor, é só o senhor que é solteiro, dos irmãos? É só eu, senhor. O resto é tudo casado. Mas tinha os meus irmãos, tudo vai morrer. Só tem eu e dois irmãos, sabe? Eram quantos irmãos? eram seis. O nome deles é? Ah, tinha José, Osmar, João... Isabel, parecido Antônio Ah, o pai do senhor chamava? De Olivino De Olivino, e a mãe? Maria Dorzina Dorzina, dessa região mesmo. É, tudo da região aí De patrocínio paulista Ó, oh, valeu meu irmão Valeu Um abraço, fique com Deus tudo de Eu vou colocar isso lá no Face, pode? Pode, pode céu, né? Pega um abraço é isso aí aí o móveis